Olá, meus amigos, sou o professor Bruno Melo, Direito Penal, Processo Penal, Legislação correlata. Estamos juntos mais uma vez. para mim é uma satisfação muito grande aqui, você, meu aluno aí da UAB. Eu vim dar uma série de dicas para vocês, bem, bem pontuais, específicas para sua prova. Beleza? O que mais vem cobrando e tal. Então a gente dá uma passeada no Código Penal, nos crimes que tem mais incidência na sua prova. Fechou? Vai na tela. Bom, Peculato, né? Peculato inaugura os crimes contra a administração pública praticado pelo intraneus. E que diabo é intraneus, não sabe não? Intraneus é o que está dentro da administração pública. Portanto, ele é o funcionário. Público. Legal? Então somente o funcionário público vai poder praticar o crime de peculato. E o particular, professor, também pode. Lógico que ele pode. Aí aqui você aplica o artigo 29 combinado com o artigo 30 do Código Penal, que são as circunstâncias incomunicáveis. Aqui, por causa da teoria monista, unitária ou igualitária. Vem comigo, doutor. Artigo 29, todo aquele que concorre para o crime incide nas penas a ex na medida de sua culpabilidade. Teoria monista, unitária, igualitária. Legal. E o artigo 30? Combina com o artigo 30. O artigo 30, circunstâncias incomunicáveis, circunstâncias das condições de caráter pessoal, não se comunicam, ponto. Ponto não, vírgula. Salvo quando elementares do crime, então é elemento do crime, ser funcionário público é um elemento do crime, apropriar-se o funcionário público, de dinheiro, valor, qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse azul do cargo, desviado em proveito próprio ou alheio. Quer dizer então que essa qualificadora, essa questão pessoal, ser é funcionário público comunica-se com o particular, desde que ele saiba que o cara é funcionário Público. Se meu irmão, delegado de polícia aqui em Brasília, delegado adjunto lá na P11, no Núcleo Bandeirante, chega pra mim e fala assim, Bruno, vamos levar lá uns computadores, notebook, tu vende pros teus clientes aí. Beleza, só tem um cliente de gente boa, advogado criminalista, tu sabe o naipe. Aí eu vou lá, pego os computadores e vendo para os meus clientes. Beleza, meu irmão, acabou. Peculato pra mim e pra ele. E eu não sou funcionário público. Fechou? Vem pra tela. Doutor, o peculato, primeira parte aqui, é o peculato apropriação. É imprescindível que ele tenha o quê do bem? Ó, a posse em razão do cargo. Se ele não tem a posse, responde pelo parágrafo primeiro. aplica se mesmo apenas o funcionário, embora não tenha a posse do dinheiro, ou concorre para que seja subtraído. Em proveito próprio lei, Valente-se da facilidade que ele proporciona a qualidade de funcionário. O que quer dizer isso? Vem comigo, doutor. É o seguinte, meu irmão. Se meu irmão, delegado adjunto da P11 aqui em Brasília, lá no Lucro Bandeirantes, é uma cidade satélite aqui do, de Brasília, ele entra no TJ e sem se valer de qualquer proveito em razão da função, subtrai um computador notebook, é furto, meu irmão. Não é corrupto, perdão, não é peculato, porque ele não está se valendo da facilidade que ele proporciona a qualidade de ser Funcionário Volto pra tela Aqui, doutor, reclusão de 2 a 12 anos Não cabe suspensão condicional do processo Antigamente a pena era mínima, um ano Teve alteração Mas vai caber em tese aí é, Suspensão condicional da pena Beleza? Bom, é, cuidado Aqui ainda no artigo 312 O desvio O desvio, tá? O desviado, o peculato desvio Prescinde Prescinde de vantagem. Então ele não precisa ter vantagem, mas tem que causar prejuízo à administração pública. Então aquele funcionário público que pega, vem comigo, passa o dinheiro pela, pela sessão dele, ele pega e investe na repartição, pode responder para o peculato desvio. Legal? Essa foi mais uma dica para você. Fiquem com Deus. Estude, meu irmão. Não perca tempo. Valeu.